Como eu já havia falado no TAR Invest de ontem, essa terça-feira foi de mais um dia de cautela, tanto no mercado brasileiro quanto lá fora, com os investidores se preparando para mais uma super quarta-feira, onde teremos as decisões sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos. Quanto ao acordo comercial entre americanos e chineses, a expectativa é de que as sobretaxas tão prometidas por Donald Trump para esse domingo, dia 15, é que elas poderão ser adiadas. Pois é, se isso realmente acontecer, poderá dar uma animadinha nos mercados. Mas se o presidente norte-americano resolver bater o pé e pressionar ainda mais os chineses, aí as coisas vão azedar no mundo inteiro. Então a dica é ficar atento aos noticiários e ao tweet do doido do Trump Pra amanhã é bom ficar atento também aos dados de inflação e das vendas do varejo de outubro que será divulgado pelo IBGE A expectativa é de um crescimento de 0,70% nas vendas em relação ao mês anterior Lembrando que um número maior do que isso, ou uma inflação mais forte, além claro da decisão dos juros nos Estados Unidos, que será anunciado amanhã às 4 da tarde, poderá impactar diretamente na decisão sobre o corte da Selic no Brasil, que será divulgado só depois do fechamento do mercado nessa quarta, e portanto só vai impactar mesmo na bolsa na quinta-feira.